Cristo ressurgiu, no evangelho ele vai falar, do nosso canto de louvor e gratidão, sua palavra vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra...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 palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Senta um pouquinho, por favor. Parece dá a impressão assim que é muito simples as palavras de São João. é, é isso mesmo e pronto. Mas, quando nós vamos tentando inteirar a palavra com o jeito que a gente vive, aí a gente começa a perceber que, de fato, ele tem razão de falar, assim. Parece o, o... parece o simples, mas não é, não. Na verdade, Jesus, ele não, ele não veio para simplesmente desafiar a todos nós, e no desafio... Ele, ele, ele diz assim, né, entre ele lá e o Espírito, sei lá, dizer, vamos ver se eles vão conseguir mesmo, vamos ver mesmo. Deus Jesus não faz isso. É o contrário, Jesus quando ele veio, ele veio justamente para facilitar as coisas para a gente. Não foi para causar um desafio, um mal estar, ou, ou nos deixar abandonados à sorte. É bem ao contrário. Eu vou e vou fazer de tudo para que eles conheçam as coisas do alto, porque ninguém conhece, só eu. E, e, e visitando-os, estando com eles, vou facilitar de tal maneira as coisas que eles vão ter desejo de ficar mais perto das coisas do alto. Então, essa bondade de Jesus, essa bondade de Deus, a misericórdia dEle, tenta nos estreitar tanto com Deus, que basta conhecer o Filho, a sua mensagem, basta conhecer o seu projeto, basta reconhecer o seu amor por nós, a sua misericórdia aplicada constantemente todo instante em nós, para entendermos o que o Pai quer. Jesus veio então com essa característica, Jesus veio com essa missão, nos fazer conhecer Deus, nos fazer conhecer o Pai. Ninguém esteve lá, Jesus fala, só quem veio de lá sou eu, mas eu posso mostrar para vocês direitinho como é. E mais importante, ninguém chega o pai agora se não for através de Jesus. A gente pode até ter algumas habilidades, vamos dar um exemplo assim, bem, bem bobo. A gente pode ter até a habilidade de falar em línguas. Pode ter a habilidade de... até interpretar alguém falando. Mas se eu não conhecer Jesus, não conhecer o seu jeito, não conhecer a sua, a sua forma de, de explicar quem é Deus, eu não chego ao Pai. Ora, mas se eu tenho condições, se eu tenho capacidade de falar em línguas, então eu conheço o Espírito, mas ele não diz pelo Espírito, ele diz que ninguém chega ao Pai se não for por ele, porque ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Então, de modo modo bem simples, hoje, o Evangelho, ele, ele, ele nos faz entender isso, e basta para conhecer as coisas do alto, entender Jesus aperfeiçoar o seu, o seu projeto. E aí, no entendimento desta vida, mesmo que a gente consiga viver nesse mundo, com as coisas do mundo, dentro do mundo, porque é dentro do mundo que nós vamos fermentar, mesmo assim, conhecendo Jesus e conhecendo o seu projeto, nós vamos ser salvos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Amém. Creio em Deus, Pai. Ai, então...